Pessoal, pensei que isso daí ia demorar um pouco mais, ou pelo menos que a gente fosse observar primeiro lá no Telegram, mas felizmente nós temos agora um bot configurado com inteligência artificial diretamente no WhatsApp. É exatamente isso que você ouviu e nesse vídeo quero mostrar como está participando do nosso grupo e está também utilizando o bot. Espero que aproveitem e vamos nessa pro vídeo. Bom pessoal, algo muito importante para falar de início é que eu não sou o desenvolvedor desse bot. Você encontra vídeos no YouTube ensinando como fazer a sua configuração, como fazer a sua linkagem junto com o Midjourney ou então com o DAWI, eu acho também que ele pode fazer a linkagem com alguma outra inteligência artificial, não tenho certeza disso, mas o importante importante é que foi o Sérgio quem fez a sua configuração e está liberando para a gente estar utilizando também, beleza? Então todo parabéns aí para o Sérgio e meu muito obrigado também por estar liberando para a gente fazer esse teste. E agora para você estar conseguindo participar junto com a gente, você vai entrar primeiro no grupo Viver de Design VIP. É um grupo que eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. É onde estou soltando sempre as notícias mais importantes sobre os meus cursos, sobre os meus projetos. E também um grupo de interação para todo mundo estar tá conversando, trocando ideia pedindo feedback e etc as coisas, né? Então, eu aconselho bastante que você, artista, esteja participando. E é um grupo também, principalmente, que ele tem um limite muito pequeno, né? O WhatsApp, ele faz a liberação aí de 250 membros. Nós estamos agora com 229. Então, entre rápido, senão você vai perder essa oportunidade, tá certo? Feito isso, você já tá dentro, então, do nosso grupo. Você vai clicar aqui no nome dele para abrir a sua descrição. Clique depois também em Leia Mais. E aqui embaixo vai ter o nosso grupo, então, com inteligência artificial. O grupo é exatamente este primeiro aqui, que a galera já está testando, criando nas suas artes, né? Eu liberei ele exatamente hoje e já tivemos bastantes testes, nós né? já conseguimos compreender também um pouco melhor como que funciona, como que a gente pode é, ter um bom resultado, né? Utilizando essa inteligência artificial, como por exemplo agora, ó, um resultado bem interessante aqui, bem realista e também muito bonito, né? Com certeza. Mas para você estar utilizando então essa inteligência artificial, nós temos aqui dois simples comandos. Um comando que vai ser pra gente estar criando textos, copy, é, perguntar coisas também, né? Para ele estar sempre respondendo em forma de textos pra gente. E o segundo comando que vai ser para ele estar criando então as imagens mesmo tá aqui eu quero estar tá fazendo teste com os dois tipos né para você estar identificando também e já consegui entrar no grupo fazendo uma bela utilização dele beleza então aqui nós temos esses dois comandos que vai ser o primeiro o barra bot e o segundo barra image vou colocar aqui primeiro barra bot e vou fazer uma simples pergunta para ele quais seriam os melhores programas para gravar tela do computador gravar a tela gratuitamente do computador vou dar o um enter, quando é comando de texto ele acaba sendo um pouco mais rápido, então acredito que ele vai trazer a resposta pra gente em super breve e é exatamente agora que ele trouxe a resposta, então nesse primeiro aqui eu posso estar fazendo perguntas posso estar pedindo também para ele estar fazendo aí é, criação de copies, né, criação de anúncios, abertura de canal ou seja, é um grande dicionário, né, aqui dentro pra gente do WhatsApp e galera, pô não tem mais desculpa, pra quem não quer aprender alguma coisa hoje em dia não tem mais desculpa, eu que sou de uma época da internet escada, onde tudo era muito difícil de ser procurado, tudo era muito difícil de ser encontrado também, parece que eu sou uma pessoa muito velha, né, mas do mesmo jeito, é uma evolução gigantesca né, pra galera que tava naquela época junto comigo e pro que nós temos aqui hoje em dia com essa tecnologia. Então nós temos aqui a resposta deles, melhores é, programas softwares, né, para estar gravando na tela gratuitamente o OBS, flashback nem conheci esses outros aqui, mas perfeito galera, trouxe uma resposta muito completa pra gente. E agora vamos estar utilizando ele então para fazer a criação de uma imagem lembrando que esse barbot, bot você pode estar perguntando também coisas extremamente complexas, tá? Perguntando sobre filosofia Filosofias sobre alguma pessoa específica, também sobre a história de alguém e etc. As coisas que você pode estar inventando, testando aí junto com o bot. Mas vamos nessa, né, começar então a fazer a criação da nossa imagem. Aqui o Derland até começou a fazer uma busca colocando Neymar Jr., realista em Full HD, em uma arena de futebol destruída. Nós já percebemos aqui, não tenho certeza se isso daí realmente é um fato, tá? Mas nós já percebemos que colocar a palavra ultra realista, colocar a palavra Full HD não ajuda em nada. E aqui tá até mesmo pra gente a resposta, né? Não está nada ultra realista, não está nada em Full HD. Ele trouxe desenho bem tosco, na verdade. Porque o segredo mesmo daqui é a gente conseguir especificar pra ele exatamente o que a gente quer. E talvez até mesmo nem precise de tantas palavras assim. Tem pessoas que já testaram aqui com algumas, é, uma quantidade bem grande de palavras e tem um resultado legal. E outras colocou também uma grande quantidade... E não deu absolutamente nada Então vamos fazer um teste aqui Mediano E depois a gente vê o resultado Vou colocar então Barra image E eu vou pedir para ele fazer Então um asset Eu quero que ele faça Um asset aí pra gente Da logo do YouTube Em neon Com fundo é, escuro, eu acabei escrevendo errado a palavra logo, então não tenho certeza se ele vai trazer pra gente o resultado ideal, tá, mas vamos tentar observar aqui qual que vai ser o resultado que ele vai trazer pra gente e o Derland tá testando algumas outras palavras já, lembrando também que imagens podem demorar um pouco mais do que os textos, mas isso não significa que demora muita coisa. Ele trouxe aqui pra gente, então, como eu imaginei, trouxe resultado nada a ver, porque eu também coloquei a palavra nada a ver, escrevi vi errado o logo, né? Aqui o Doderlans, aí um pouco mais interessante, então já tá um pouco mais próximo aí do Neymar Jr. Eu já havia testado também colocar nomes de pessoas, ele não trouxe nenhum tipo de resultado, então eu imaginava que pessoas assim, principalmente famosos, eles não, ele não faria nada, mas acabou trazendo, acabou criando também vou estar tá fazendo de novo aqui, barra image logo do YouTube em neon. Vou colocar somente isso, sem fundo escuro, nem nada. Somente isso, vamos observar qual que vai ser o nosso resultado. Aqui, por enquanto, ele está trazendo também o nome de Mr. Humber Boot, mas eu já conversei com o Sérgio, ele falou que vai estar tá criando também um boot com o meu nome, né? Não acredito que ele vai colocar lá uma coisa assim no Photoshop, vai ser bem interessante pra gente. Mas vamos esperar aqui, então, ele trazer o resultado desse logo do YouTube em neon. E de novo, ó. Então, ele não conseguiu fazer de novo nada que seja tão interessante. Eu acredito que por ter o nome YouTube, né? Então, talvez a inteligência artificial possa ter problemas também com direitos autorais e ela não vai trazer o resultado perfeito pra gente. Vamos continuar testando. Quero criar então alguma outra coisa. Vamos imaginar aqui agora, talvez um asset bem específico, como se fosse pedras, talvez em um cenário pra gente recortar e estar criando depois uma manipulação no Photoshop. Então, vou colocar pedras em cenário de fundo cinza, e vou ajustar até mesmo pedras partículas, vamos ver se ele vai trazer algum resultado bem específico, ou se ele vai trazer alguma coisa absolutamente nada a ver do que a gente espera, nós colocou aqui, capivara fantasiada de Batman, eu acho que esse resultado do Nozes não vai ficar interessante também, porque tá muito pouco específico, do mesmo jeito também que o meu, pedras partículas em cenário de fundo cinza, eu não tenho certeza né, vamos tá observando, e eu acredito também com o tempo, tanto a inteligência artificial vai estar aprendendo coisas novas e trazendo resultados melhores, como nós também né Vamos estar identificando as palavras corretas Para ela estar tá fazendo então esse resultado perfeito Ele fez aqui para gente e algumas coisas bem interessantes Que a gente pode estar observando Primeira coisa é que ela está bem realista E eu não coloquei nenhum tipo de palavra para ela ser realista Para ela ser algum tipo de... É, renderização 3D, nem nada. Mesmo assim, ela já trouxe resultado muito bom pra gente. Outra coisa também é que ela parece ter proporções bem grandes, né? Eu não coloquei ainda no Photoshop para entender quais são as suas proporções, mas aqui no WhatsApp, quando é uma imagem muito pequena, ela também aparece bem pequenininha nessa pré-visualização, né? Então nós temos aqui imagens muito boas, ó. A gente pode até mesmo dar um zoom, ainda tem uma certa nitidez, ainda tem um certo detalhamento aqui da nossa imagem. Não é perfeito, mas lembrando, é totalmente gratuito e totalmente liberado, né? Pra gente estar utilizando o dia inteiro, quanto que a gente quiser. Na verdade, desculpe, tem sim um certo limite, que é o tempo que o sistema fica aberto e fechado. Eu acredito que o Sérgio, ele precisa liberar alguma coisa no seu computador, mas tirando isso, é inteiramente liberado pra nós. Vamos observar aqui alguns outros resultados que a galera tá trazendo também. Então, tem aqui Cristiano Ronaldo de frente para Lionel Messi com uma capivara gigantesca, gigantesca atrás. Cara, é uma palavra bem, bem complexa, né? Então, <risos> meio complicado também inteligência artificial trazer um resultado que seja realmente do jeito que você espera, tá beleza? Então, o segredo, realmente, é a gente estar especificando tudo, mas é isso eu ficar aqui mostrando exemplos, a gente vai passar o dia inteiro tentando encontrar o texto, ou então a imagem perfeita, então eu te convido a participar do nosso grupo aqui com inteligência artificial, e principalmente também estar participando do VV de Design VIP, que é onde, como eu disse, né sempre falo as notícias mais importantes sobre os meus cursos e projetos, então faça a melhor escolha aí como profissional desse ano, aprenda junto comigo edição e manipulação de imagens como profissional galera, então se você gostou desse conteúdo gostou dessa iniciativa, tanto do Sérgio, principalmente do Sérgio, né, mas também minha de você a informação e ter colocado aí nativo pra gente. Então, deixa aí o seu comentário, o seu like. Eu vou ficar extremamente feliz de ver a sua opinião sobre tudo isso daí. E a gente se encontra então num próximo vídeo.